Tunico e Tinoco foi uma dupla caipira, considerada uma das duplas mais importantes da história da música brasileira. Em 64 anos de carreira, Tunico e Tinoco realizaram quase mil gravações, divididas em 83 discos. A dupla é um dos recordistas de vendas no Brasil e, de acordo com diferentes fontes suas, vendas totais variam entre 20 milhões e 50 milhões de discos. A dupla realizou cerca de 40 mil apresentações em toda a carreira. Biografia TUNICO João Salvador Pérez, mais conhecido como TUNICO, a São Manuel, 2 de março de 1917, São Paulo, 13 de agosto de 1994 Morreu aos 77 anos, após uma queda da escada do prédio onde morava Tinoco José Salvador Pérez, mais conhecido como Tinoco, ao Botucatu, 19 de novembro de 1920, São Paulo 4 de maio de 2012, foi o artista sertanejo que permaneceu mais tempo em atividade, a 82 anos. Morreu aos 91 anos, vítima de insuficiência respiratória. Foi velado no cemitério da Quarta Parada, na cidade de São Paulo e sepultado no cemitério da Vila Alpina, na mesma cidade. E história Casa em que Tunico e Tinoco passaram a infância, em Pratânia. O gosto pela música veio dos avós maternos Olegário e Isabel, que alegravam a colônia com suas canções, ao som de um antigo acordeão. A primeira canção que aprenderam foi Tristeza do Jeca em 1925. Em 15 de agosto de 1935 fizeram a primeira. A Apresentação profissional Cantaram na festa de Aparecida de São Manuel, onde milhares de pessoas de todo o Brasil visitam o segundo santuário dedicado à Padroeira do Brasil, junto com o primo Miguel, formavam o Trio da Roça. Em 1931, Tonico e Tinoco moravam em Botucatu, ou São Paulo, na fazenda Vargem Grande, de Petracabate, com os pais, Salvador Pérez, um espanhol de leão, chegado ao Brasil criança, em 1892 e Maria do Carmo, uma brasileira. Há exemplo de outras crianças da época, os dois. Garotos, mal aprenderam a falar, já eram cantadores das modas de viola. Aprendiam as letras com Virgílio de Souza, violeiro das redondezas. Num baile que Tonico conheceu e apaixonou-se por Zula, filha do administrador da fazenda, Antônio Vani. Como não havia rádio na região, o conjunto ficou famoso. Mas Tonico e Tinoco só cantavam em dupla Nas horas vagas ou nas folgas do trabalho Quando a turma parava para tomar café Cantavam as modas de viola de Jorginho do Sertão Um autor imaginário Que utilizavam para assinar suas canções Que falava da crise no país com as revoluções de 1930 e 1932 No fim do ano agrícola de 1937 Os Pérez decidiram Com outras famílias Tentar a vida na cidade de Sorocaba A São Paulo As irmãs Antônia Rosalina e Aparecida foram trabalhar na fábrica de tecidos Santa Maria. Tonico foi ser servente na pedreira Santa Helena, fábrica do Cimento Votorantim. Chinoco virou engraxate na estação Sorocabana e Chiquinho engajou-se na construção da rodovia Raposo Tavares, que liga o sul de São Paulo a Mato Grosso do Sul. A crise econômica do país chega ao auge. Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo. Adolf Hitler invade e ocupa a Checoslováquia e depois a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. A vida em Sorocaba fica insuportável. Nada dá certo para os Pérez e eles decidem retornar ao campo, agora para a Fazenda São João Sintra, em São Manuel, São Paulo. A volta, contudo, possibilitou aos irmãos Pérez a primeira chance de cantar numa rádio. O administrador da Fazenda, José Augusto Barros, levou-os para cantar na Rádio Clube de São Manuel, ainda hoje lá, na Rua Coronel Rodrigues Simões, no centro da cidade. Assim, até o fim de 1940, eles ficam trabalhando na roça durante a semana e aos domingos cantam na emissora da cidade. Só por amor à arte, sem ganhar. As dificuldades levaram os Pérez a uma derradeira migração. Em janeiro de 1941 chegam, de Malecuia, quatro sacos com os trens de cozinha e duas trouxas de roupa, a São Paulo. A falta de profissão, as meninas foram trabalhar em casa de família, Tinoco num depósito de ferro velho, Chiquinho na metalúrgica São Nicolau e Tunico, sem outra alternativa, comprou uma enxada e foi ser diarista nas chácaras do bairro de Santo Amaro. Os tempos duros da cidade grande tinham lá sua compensação, principalmente nos domingos, quando a família ia ao circo, na rua Lins de Vasconcelos no então pacato bairro do Cambuci. Num desses espetáculos, os manos conheceram pessoalmente Raul Torres e Florencio, a dupla de violeiros mais famosa de São Paulo e que depois, com Realina Sanfona, formaram na rádio recor o famoso trio Os Três Batutas do Sertão. Em São Paulo, inscreveram-se no programa de calouros comandado por Chico Carretel, a do Peluso, na rádio emissora de Piratininga. O Capitão Furtado, que estava sem violeiro em seu programa raial da Curva Torta, na rádio difusora, promoveu então concurso para preencher a vaga. Os dois irmãos, formando a dupla Irmãos Pérez, cantaram o Cateretê, Tudo tem no Sertão, Tonico. Classificados para a final, interpretaram de Raul Torres e Cornélio Pires, esse último radialista e pesquisador que foi pioneiro no estudo da vida sertaneja, especialmente a paulista, e que deixou uma extensa obra a respeito. Ah, Deus! Campina da Serra Quando terminaram, o auditório aplaudiu de pé, em meio a lágrimas. Todos pediam bis àquela dupla que cantava diferente, com afinação, fino e alto. Todos os outros violeiros foram abraçar a luz. O cronômetro marcava 190 segundos de aplausos, contra apenas 90 segundos da dupla segundo colocada. No dia seguinte o trio da Roça estava contratado pela rádio difusora, que naquele período havia sido comprada pela Tupi FM. Parte de ofensiva do jornalista Assis Chateaubriand para formar uma poderosa rede de veículos de comunicação, os diários e emissoras associados. Três meses depois o contrato foi renovado. Por dois anos e o salário foi acertado em cruzeiros, a nova moeda que aposentaram os reis. Eram 1.200,00 uma fortuna, comparado ao salário mínimo, da época, de 280,00. Já sem o primo Miguel, eles eram apenas os irmãos Pérez. Um dia, durante um ensaio do programa Arraial da Curva Torta... O Capitão Furtado, de batismo Areosvaldo Pires, sobrinho de Cornélio Pires, apresentador do programa e também lendário divulgador da música sertaneja, disse que uma dupla tão original, com vozes gêmeas, não poderia ter nome espanhol. Batizou-os, na hora, de Tunico e Tinoco. A divulgação nos programas da rádio transformava a dupla em sucesso imediato, fazendo surgir dezenas de convites para shows. A primeira apresentação dessas foi no Cine Catumbi, em São Paulo, hoje transformado em uma casa de forró sertanejo. Depois rumaram para o interior, em excursões que demoravam semanas. Apresentavam-se em cinemas, clubes e até em pátios vazios de armazéns. Quando terminaram a primeira excursão, no Circo Beriba, em Ribeirão Preto, fizeram a partilha do lucro, 4.500 cruzeiros para cada um. A dupla estreou em disco, na Continental, em 1944, com o Cateretê em Vez de Me Agradecer, Capitão Furtado, Jaime Martins e Aimoré, que foi lançado em 1945. Na gravação de em Vez de Me Agradecer ocorreu um fato inusitado, pois eles a gravaram e em seguida, quando foram gravar o lado B do disco soltaram a voz tão alto, da forma como cantavam lá na roça e estouraram o microfone. Como o processo de gravação era algo muito caro, o disco saiu apenas com um lado, mas como punição a dupla precisou ficar seis meses fazendo aula de canto para educar a voz e voltar a gravar. Por isso que o lançamento do primeiro 78 rotações por minuto para o segundo é curto, pois eles gravaram a primeira moda ainda em 1944. Bem sucedida com essa gravação, que serviu de teste, gravou seu primeiro disco completo, a moda de viola sertão do Laranjinha. Motivo popular adaptado pela dupla e Capitão Furtado, e repercorrendo o meu Brasil, com João Merlini, que foi sucesso imediato. No ano seguinte, 1946, o sucesso definitivamente chegou com Chico Mineiro, Tunico a Francisco Ribeiro. Com o sucesso de Chico Mineiro a dupla consagrou-se definitivamente e tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Uma curiosidade, quando Tonico e Tinoco foram gravar Chico Mineiro a gravadora havia informado que esse seria o último disco da dupla, pois eles já haviam gravado cinco discos e existia sempre uma reclamação dos ouvintes com relação à dupla, alegavam que não era possível entender a pronúncia deles nas letras das músicas, os fãs não entendiam o que eles estavam dizendo, aí surgiu, Chico Mineiro e tudo mudou, inclusive com o dinheiro que eles ganharam com essa música conseguiram comprar sua primeira casa para viver com a família. Desde então, tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do país. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o número de emissoras de rádio saltou para 117, e os aparelhos receptores eram 3 milhões. Tunico e Tinoco estão agora na Rádio Nacional de São Paulo onde nasceu um de seus mais marcantes programas. Um dia, o auditório estava ocupado com um ensaio e como eles precisavam entrar no ar, puxaram os microfones para fora e fizeram a apresentação do corredor. O locutor Odilon Araújo perguntou de onde o programa estava sendo transmitido e Tinoco respondeu, da beira da tuia. O nome ficou. Apesar da popularidade o trabalho para a dupla sertaneja era garantido, porém limitado aos circos somente. Felizmente nessa época apenas em São Paulo estavam baseados cerca de 200 circos que iam ao interior para a apresentação dos ídolos sertanejos do rádio. Em 1961 estreiam no cinema com o filme Lá no Meu Sertão de Eduardo Lorente, filme baseado na vida e obra de Tunico e Tinoco. No final de 1960 a dupla receberá um golpe quase mortal. Quando Tonico, tuberculoso desde 1940, precisou ser internado num hospital em Campos do Jordão, um SP, cedendo lugar para o irmão Chiquinho tanto nos shows quanto nos programas de rádio e gravações de discos. Tonico fez uma cirurgia e um tempo depois deixou o hospital com a certeza que não voltaria mais a cantar. Chinoco, através da Rádio Nacional Onde, fazia um programa. Pediu para os fãs rezarem pela saúde de Tunico, o qual ficou curado, e voltou a cantar com mais força e beleza. Em devoção à Nossa Senhora Aparecida, a quem a dupla atribuiu sua cura, construíram na Vila Diva em São Paulo uma capelinha que recebe romeiros e devotos até hoje. Em 1965 filmam Obrigado a Matar de Eduardo Lorente, um filme baseado na lenda do Chico Mineiro. Ano de 1969, novas mudanças na carreira de Tunico e Tinoco, eles estreiam na Rádio Bandeirantes onde permanecem até 1983. No cinema, em 1969, fizeram a marca da ferradura de Nelson Teixeira Mendes. Em 1970 Tunico e Tinoco resolvem lançar um LP intitulado Recordando Raul Torres em homenagem ao cantor. Conseguiram a autorização para gravar as músicas, entre elas, Moda da Mula Preta, Pingo d'Água e Chico Mulato, Raul Torres a João Pacífico, mas infelizmente Raul Torres não chegou a ouvir as gravações, tendo falecido dois meses antes. Gravaram em referência à famosa estrada do norte do Brasil, Transamazônica, Ftunico a Caetano Erba, e em homenagem à sua terra natal, Pratânia é minha terra, minha gente, Tunico. Filmaram ainda nesse ano Os Três Justiceiros de Eduardo Lorente, uma espécie de Bang Bang, sem muito sucesso. Em 1972, já com um enorme prejuízo, filmam O Luar do Sertão de Osvaldo de Oliveira e desistem da carreira de atores. Quase faliram nessa incursão pelo cinema. Masaropi fazia sucesso e fortuna pois produzia, distribuía e fiscalizava seus filmes Já Tunico e Tinoco sem condições de ter um fiscal na porta de cada cinema onde seus filmes eram exibidos Foram passados para trás, arcando com um prejuízo imenso Em 1979, precisamente no dia 6 de junho, Tunico e Tinoco fazem o que nenhum caipira havia sonhado, apresentam-se no Teatro Municipal de São Paulo, num show de três horas que reúne um público recorde de 2.500 pessoas. Da beira da tuia, celeiros centenários onde cantavam no passado, os Irmãos Pérez chegavam a um dos mais famosos teatros do mundo, que até então só abria suas portas para óperas, balés e concertos eruditos. Permaneceram na Continental até 1982, emplacando vários sucessos Nesse ano resolvem ir para a gravadora Copacabana onde mudam seu repertório, passam a gravar canções mais alegres Arrasta Pés Divertidos e Nadir Pérez, esposa de Tinoco passa a assinar várias músicas com a dupla no ano de 1983 estreiam o programa Na Beira da Tuya na TV Bandeirantes e lançam o um filme O Menino Jornaleiro, só que dessa vez como coprodutores. Em 1984 participam do filme Ramarvada Carne de André Clotzel, como convidados especiais. Em 1989 voltam para Copacabana e gravam Romã e Natureza, Ftnoko a José Carlos. Nesse disco tunico já se encontrava bastante debilitado mas continuava sua carreira. No ano de 1994 na Poligrã com a produção de José Homero e Chitãozinho gravam seu último trabalho, onde destaca ser Coração do Brasil, Joel Marques a Maracaí, com participação especial de Chitãozinho e Chororói Sandy Júnior, e a Chora Minha Viola, Renilson Ribeiro a Geraldo Meirelles. Apresentaram o programa Na Beira da Tuia nas seguintes emissoras, Bandeirantes, 1983, e SBT, 1988. Cultura, o Viola, Minha Viola Realizaram grandes eventos, como A Grande Noite da Viola, no Maracananzinho, a Rio de Janeiro, 1981 Teatro Municipal de São Paulo, 1979 Semana Cultural Tunico e Tinoco no Centro Cultural de São Paulo, 1988 E o Troféu Tunico e Tinoco, 1992 No mesmo ano, realizaram um show em conjunto com Chitãozinho e Chororó Na cidade de São Bernardo do Campo, SP, onde foram prestigiados por mais 100 mil espectadores. Entre as inúmeras premiações destacamos 04 Roquetes Pinto, Medalha Anchieta, Comenda da Cidade de São Paulo, Ordem do Trabalho, Ministro do Trabalho Almir Pazianotto, Ordem do Mato Grosso, Comendador, Troféu Imprensa, 02 Prêmio Sharp de Música e o Prêmio de Giorgio. O slogan A Dupla Coração do Brasil surgiu em 1951, quando o humorista Saracura resolveu batizá-los assim, pela interpretação de todos os ritmos regionais. A dupla passou por todas as mudanças na música sertaneja, mas jamais mudou seu estilo, copiadíssimo durante as décadas de 1950 e 1960. O último show da dupla Tonico e Tinoco foi na cidade matogrossense de Juína, no dia 7 de agosto de 1994.